É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Você sabia? O governo federal não investiu só nas obras contra as enchentes e na UPA 24 Horas da Saúde em Ribeirão. Investiu também no Parque Linear da Via Norte, em quase 9 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida e em muitas outras obras. E ainda tem candidata achando que o povo não sabe disso. Obras do governo Lula e Dilma Se você pensa que nós somos besta, Nós não somos maturos A gente quer melhorar Se você acha que não temos atitude Você vai ver na hora de votar Nós vai votar Vem, vem gandinho, tô com você, pro que der e vier, é gandinho que nós quer. Vem, vem gandinho, tô com você, pro que der e vier, é gandinho que nós quer. Nós vai votar! Uma coisa todo mundo já percebeu: o principal problema da cidade é. Não é a falta de dinheiro da prefeitura. Não é a crise econômica. Não é a falta de ajuda do governo federal. Muito pelo contrário. O problema mesmo é a administração ruim. A prefeitura longe do povo. As promessas não cumpridas. E qual é a saída? Ribeirão precisa de um prefeito em tempo integral. Um prefeito que conheça de verdade a cidade. Que tenha como única preocupação cuidar da nossa gente. Eu quero seguir o exemplo de Lula e Dilma. Fazer em Ribeirão um governo para todos. Eu estou ao lado de quem colocou o Brasil entre as maiores economias do mundo. Ao lado de quem tirou da miséria 40 milhões de brasileiros. E eu quero o Ribeirão caminhando junto com esse Brasil.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 Programa de Renovação da Cidade Nova Atitude na Saúde Melhor Administração das Verbas Funcionários Valorizados Doentes Atendidos em Tempo e com Dignidade Ampliação do Programa Saúde da Família Mais Agentes Comunitários Saneamento Básico nos Bairros Nosso futuro a gente é que define Essa cidade é o meu coração E é por isso que eu fecho com Gandhi em Ribeirão Nova atitude na segurança Criação do gabinete integrado de segurança Melhor iluminação no centro e nos bairros Mais câmeras de segurança Valorização da guarda municipal Base criança Base de apoio à saúde e educação da criança Creche, escola e posto de saúde em um só lugar Com área de lazer e esporte Biblioteca Computadores com programas e jogos educativos. E a certeza de que Ribeirão tem futuro. Com a ajuda da presidente Dilma, vou implantar o Programa de Renovação da Cidade. Esse programa vai reunir os principais projetos para mudar nossa cidade em vários setores. Vou criar a Secretaria da Cidade em sintonia com o Ministério das Cidades do Governo Federal. Vamos ter na Prefeitura o Gabinete de Segurança Pública, que vai coordenar as ações para tornar a cidade mais segura. Vamos fazer nas creches as bases de apoio à saúde e à educação da criança, reunindo escola, atendimento médico e lazer num só lugar. E desde o primeiro dia da Prefeitura, vou encarar o desafio de melhorar o atendimento na saúde pública. É com atitude que vamos mudar e renovar nossa cidade. Nova Atitude Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gondini. Nosso futuro a gente é que define Iberião agora é Gondini. Homem de fibra, filho pra renovar Com ele nossa cidade só tem a ganhar Gandini, um pensamento novo, uma nova atitude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 Uma nova atitude em Ribeirão.